Depois dessa última violinada, o Bitcoin rompeu para cima dessa cunha descendente com um volume interessante. A gente vai dar uma olhada aqui agora, no curto prazo, o que, que a gente pode esperar do Bitcoin, Ethereum, a dominância do Bitcoin e também mercados tradicionais. Então, bora lá! Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar, isso é bem importante mesmo. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, se inscreve no canal e também aqui participem todos do grupo Telegram, tá muito bacana, são mais de 13 mil pessoas trocando ideias sobre ativos lá, altcoins, Bitcoin, então participe se você está no mercado de criptomoedas, vale bastante a pena. E eu vou também deixar o link aqui do meu site que tem todos os bônus de corretoras e promoções aqui diversas desse mercado, pessoal, vale muito a pena, você está ganhando descontos aqui e também apoiando aqui o meu canal tá então aqui que tem livros tem tem cursos tem ferramentas que eu uso e as corretoras todos os corretores que eu uso tô deixando os links aqui abaixo tá você tá realmente aproveitando aqui e me apoiando aí beleza então vamos lá pessoal vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que é o seguinte de rompeu para cima que agora dessa cunha né essa cunha é, descendente, sinal positivo com volume interessante aqui agora para o Bitcoin, tá? Só que é o seguinte, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui agora no curto prazo, que eu tô de olho, né? Obviamente a análise técnica mostra pra gente rompimento aqui com volume, né? O que, que a gente tem que olhar né, nesse momento? É olhar aqui uma, uma reteste dessa, dessa linha aqui, que era uma, era uma resistência, né? Agora que ela pode virar um suporte pro preço. Então a gente teve esse volume aqui, esse rompimento, ó pessoal, foi mais ou menos aqui, né? A gente teve essa violinada aqui foi catar a liquidez aqui o máximo possível, né, pessoal? Rompemos para cima aqui agora com volume interessante, tá? Para poder entrar aqui avaliar de entrar em uma posição de long, tem que esperar um reteste dessa região aqui, tá? Eu valerei um reteste pelo menos nessa região aqui de 60 mil, 60.700 dólares para quem espera aí entrar com uma posição de long, tá? Pra, retestando aqui o, o preço, tendo suporte nessa região, né? A gente conseguindo ter um volume interessante que tem um suporte, a gente pode pensar e entrar na posição de long, tá, pessoal? Só que eu tô aqui um pouquinho um, um pouquinho aqui com o pé atrás tá pessoal Não tô muito assim animado aqui com Bitcoin tá é, por alguns motivos que eu vou comentar daqui a pouquinho tá primeiro aqui pessoal a gente tem se eu fosse entrar aqui no long aqui nesse momento que que eu olharia aqui né vamos botar aqui nossa nosso risco ganho risco retorno aqui para dar uma olhadinha a gente poder avaliar entrar posição de long aqui nessa região aqui tá que tem um suporte do VPR também aqui onde ficaria o nosso top loss pessoal tá o nosso stop idealmente deve ficar aqui nessa região aqui abaixo aqui é dos 58 mil dólares, tá? Eu até diria um pouquinho mais abaixo, que a gente tem outros suporte interessantes aqui. Então, um stop aqui, de certa forma, longo, na minha opinião, tá bom? E um, um, aqui, no caso, a gente teria um retorno aqui, por exemplo, seria um risco de retorno de 1,4. Se o Bitcoin for retestar aqui o topo anterior, né? Não o topo anterior, mas o topo lá de. que a gente fez lá em, em, em abril. É, e se a gente for pegar e retestar essa região aqui, a região de 67, já daria um rescotorno de 2 para 1, tá? Praticamente nessa região aqui. Né? Então, pessoal, uh, se for entrar aqui no long, eu valeria aqui um, uma, um alvo aqui nessa região aqui, ó, dos 64.800 64. dólares, mais ou menos, Tá? Stop aqui ou nessa região, ou vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tem outra região de suporte que é mais ou menos aqui, tá? Nessa região aqui dos 59.500 dólares tem um suporte interessante também, tá? A gente pode avaliar aqui de colocar um stop mais curto, tá bom? Daí já seria um risco retorno de 3 para 1, né? Mas pessoal, eu tô um pouquinho em pé atrás aqui, tá? É por alguns motivos que eu vou comentar para vocês. O sinal positivo aqui que eu gostei, na verdade, essa violinada foi um sinal positivo, pessoal, tá? A minha opinião, essa correção comentei para vocês. Inclusive, o trade deu bastante certo ali. Esse short aqui, né? Quem botou alvo curto aqui conseguiu fazer um trade interessante. Porque várias corretoras do Bitcoin foi testar a região de 57, 858 mil dólares, né? Então, comentei para vocês aqui: ó, short essa região, alvo aqui nos 58 mil dólares. Foi exatamente o que o Bitcoin fez, tá? Pessoal, então assistem o último vídeo que eu mostrei para vocês sobre isso agora aqui o Bitcoin foi pegar a liquidez para mim isso aqui foi uma caça stop loss aqui da galera tá essa, essa é a minha opinião tinha muito stop com certeza posicionado nessa região então a gente pode sempre buscar aqui tentar né? ou entrar em posições de compra nessas regiões de stop né ou então fazer short até essas regiões aqui que a gente pode Uh, a gente pode, com certeza, fazer um short interessante, tá? Ainda mais se fizer os dois ao mesmo tempo, né? Poder entrar num short aqui e já comprar aqui nessa região. Isso aqui é, é maravilhoso, quem consegue fazer isso aí, tá, pessoal? Então, aqui agora, no Bitcoin, pessoal, o que, que eu tô de olho, né? Tem, tem essa, essa possibilidade que eu mostrei vocês aqui agora, desse long, Tá? porque o Bitcoin pegou essa liquidez aqui, até eu achei uma imagem interessante aqui na internet que mostra isso aqui, ó. Tá? essa imagem é bem interessante, mostra aqui né? como esses big players aqui do, do mercado fazem, né? eles vão lá, fazem essa violinada para baixo aqui para caçar a stop loss aqui, né? caçar as, as, os peixinhos aqui, ó. pegam eles e depois jogam o mercado para cima, tá? exatamente o que aconteceu aqui agora, né, a gente tem essa violinada, tá, para estopar o máximo de gente, Esse aqui é um sinal positivo que pode colocar o preço, jogar o preço para cima, tá, isso aqui é muito, é muito bom mesmo, tá, pessoal, mas assim, ó, o que que eu tô preocupado aqui, aqui ainda, tá, que a gente tá esticado, não tem um risco de retorno tão interessante assim, tá, É para mim, se o Bitcoin corrigir mais aqui e for retestar próximo dessa região aqui de 58, por exemplo, daí, de repente, até vale a pena a gente conseguir, com um o stop aqui abaixo do 58, a gente conseguir, talvez, avaliar de entrar na posição de, de long, tá? Mas, por enquanto, gostaria de ver um risco retorno um pouquinho melhor, tá? Essa é a minha opinião. Mas se a gente retestar essa linha aqui, conforme comentei a vocês, essa linha é retestada aqui com um volume interessante, ó, tendo suporte nessa região aqui de 60, 60 mil e 600 dólares aqui, pessoal, a gente pode realmente avaliar de entrar no long, que é a posição de long, tá? Só tem que ajustar bem o stop. Tem uma outra região aqui que vou mostrar para vocês pro stop, ó, vamos puxar aqui o gráfico, esse gráfico aqui nessa... tem um gráfico de... pode ser o um gráfico de 4 horas mesmo, quer dizer, vamos mudar o diário, fica mais fácil para vocês, pra mostrar pra vocês, aqui é a região de suporte do... de Fibonacci, pessoal, tá? Outra região de suporte que é interessante é isso aqui, ó. Eu mostrei para vocês até inclusive no último vídeo sobre isso. Então, uh, aqui, ó, essa extensão Fibonacci, né, desse fundo aqui, essa, essa pernada toda que o Bitcoin fez, tá? Então tem essa retração, essa essas regiões aqui Fibonacci, ó, pessoal, que seria mais ou menos aqui. Então, para mim seria um suporte interessante, daqui é bem próximo, na verdade, ó. Né? É um suporte que nessa região de 59.100 dólares, tá? Esse aqui pode ser um suporte bem interessante mesmo para o Bitcoin tá é mas enfim pessoal tá eu acho que um suporte um, um stop um stop melhor seria abaixo da região de 58 mil dólares tá então tem que avaliar aí no seu risco retorno que que vale a pena dá né, para fazer tá pessoal aqui interessante que o Bitcoin teve suporte que eu comentei para vocês no é do último vídeo também tá tem um suporte aqui nessa região aqui que eu, que eu falei para vocês então a receita tá mostrando aqui contando uma história interessante ó então é, resistência, rompeu para cima, fez o suporte aqui, rompeu para cima, agora fez outro suporte, né, que era a resistência anterior. Então, bem interessante aqui o RSI. Tá bom? É, mas pessoal, a gente tá ainda aqui, né, Esticado com o preço, tá? É, tem aqui final do mês aí. Agora, o, o, o sinal positivo aqui é também que venceu também os mercados de opções aí, venceram. Então, aqui geralmente a gente vê quando isso acontece, o preço acaba subindo, né? Uh, mas eu gostaria de ver um risco retorno um pouquinho melhor Para poder entrar. Eu gosto de 3 para 1 pessoal. Esse é um risco retorno interessante: 3 para 1 Se vocês encontrarem 3 para 1 aí no, no, no, na análise de vocês, vale a pena avaliar De entrar uma operação aí de, de, uh, de long, tá bom? Um, então, pessoal, o Bitcoin não corrigiu aqui muito, ele teve suporte em região de 58 mil, tá? Essa região que ele, tá, que ele teve suporte até agora. Regiões de Fibonacci o Bitcoin não corrigiu muito ainda, por isso que eu também tô com o pé atrás aqui, tá? Não tô muito, assim... Uh, dá para dizer que ele pegou aqui a região de, dos, dos, dos 38%, 38 de Fibonacci, né? Mas isso aqui foi na Bitstamp, pessoal. Se a gente pegar outras corretoras aqui, o Bitcoin não foi, nem bateu aqui, foi na região dos 57 mil e 800, tá bom? Então... É, eu acho que para mim nem retestou essa região 32 direito aqui. Se o Bitcoin tivesse ido para a região 57, né, pegaram essa região que seria interessante. Daí mesmo da gente falar, pô, agora sim, né, mas eu ficaria aqui mais confortável comprando em regiões mais abaixo aqui, tá, pessoal? Essa Cunha prolongasse aqui, formasse um padrão de continuação um pouco mais longo aqui para o Bitcoin, conseguiria estar tá com avaliar aqui com um, um, um risco retorno melhor para poder entrar, beleza? Então inclusive aqui puxar no diário essas médias, vamos dar uma olhadinha essas médias aqui que também são importantes. A média de 21 dias que a gente teve suporte e a média de 50 dias aqui que tá nos 54.800 dólares aqui nesse momento, tá? Mas o Bitcoin teve suporte na média de 21, tá bom? Então isso aqui é um sinal positivo. Essa média de 21 dias exponencial que a gente pode ver que foi um suporte bem interessante nessas uh, nessa subida aqui do Bitcoin tá mas nessa subida maior que a gente teve aqui ó nessa subida aqui da desse, dessa dessa pernada de buo aqui o suporte melhor que teve foi a média de 50 dias exponencial tá bom então essas são as, as três médias que eu acompanho mais, tá? Média de 8 ou 9, dependendo ali como está indo, mas a média de 9 tem sido melhor aqui pelo que eu tenho visto. Tá? Média de 9, média de 21 dias exponencial e 50 dias exponenciais, uh, são as médias que eu tô acompanhando aqui agora, tá bom? Então, pessoal, no diário, isso aqui tem para vocês. O que é interessante acompanhar também aqui, ó. Vamos olhar aqui o gráfico. Uh, aqui no gráfico mensal tem algo interessante também que eu quero mostrar para vocês, ó que tá me um pouquinho também preocupado a gente tem uma divergência aqui tá uma divergência um pouco uh, bearish aqui na verdade no dia no, no gráfico semanal no gráfico mensal desculpa então a gente tem aqui o preço subindo ó, no gráfico mensal né? a gente tá fazendo um preço maior aqui é né? os topos estão maiores mas a gente tem aqui no rsi topos menores aqui tá pessoal isso aqui é uma divergência bearish também então vale a pena a gente ficar ciente disso aqui tá bom deixa eu dar uma olhadinha no gráfico semanal como é que tá indo aqui também o gráfico semanal a gente fez também aqui quase essa né, uma estrelinha cadente aqui agora, né? Mas, enfim, uh, vamos, ver, vamos ver como vai ser aqui agora nos próximos no, uh, no fechamento do mês, pessoal. Vai ser bem importante mesmo para a gente avaliar aqui, tá? Então, a gente, amanhã a gente tem o fechamento do, do mês às 9 horas da noite, horário do, do Brasil. É, e vamos ver como, como é que vai ser aí, então, esse fechamento. Pessoal, vamos olhar aqui o gráfico de, os gráficos de tempos menores, que acho que vale a pena acompanhar também aqui e mostrar para vocês, ó. Aqui no gráfico de no gráfico de uma hora a gente também tem uma divergência baixista, tá? Que está tomando forma aqui agora Deixa eu ajeitar um pouquinho esse aqui o RSI. A gente tem essa divergência baixista aqui, ó. A gente tem também topos mais, mais altos aqui, enquanto a gente tem aqui na no RSI também topos mais baixos, tá? Então isso aqui é uma divergência, divergência baixista tomando forma aqui agora, na minha opinião, tá bom? mas nada para se preocupar. Essas divergências também não quer, não são garantidas que vão, né? Tomar forma, pessoal. Mas só para a gente ter noção tá, do que está acontecendo aí. Beleza? Uh, mas, pessoal, o que está me deixando mais preocupado aqui agora no Bitcoin é o seguinte, ó, a gente está com ainda, o um indicador de sentimento apontando aqui, a gente está com long short ratio na região aqui de 2.70 aqui, pessoal, está bem elevado mesmo, tá? 2.7 quase aqui. Uh, a gente tem as sardinhas aqui comprando bastante né uh, nesse momento, com o um suporte está interessante para o preço aqui agora, na, a gente pode ver aqui na, na, no overlay aqui de, do, do order book, a gente tem aqui um suporte interessante aqui nesse momento, né? Funding Rate aqui é, tá tá positivo nesse momento que é, é um sinal aqui um pouco mais bearish na minha opinião e a gente não pegou tanto assim ó nessa subida na verdade do preço a gente não a gente não pegou tanto tanta liquidez assim tá na minha opinião então para mim aqui pessoal com esse long short ratio tão tão elevado aí né e a gente inclusive aqui na Interest a gente não não teve uma uma queda do Open Interest muito forte inclusive eu comentei para vocês no, no, nos vídeos aí que essa esse aqui é o suporte muito forte do Open Interest essa região aqui ó que tá na região que que no gráfico seria a região de 58 mil dólares Vamos dar uma olhadinha aqui ó ó pessoal esse suporte muito importante para o preço eu comentei para vocês deixa eu dar um acertar aqui certinho seria mais ou menos aqui ó essa região aqui até a região de 58 mil dólares pro preço aqui, ó, é onde a gente tem um suporte muito forte, porque teve muito contrato aqui sendo aberto nessa região aqui, tá, pessoal? Então, se a gente perder essa, começar a perder esse, esse suporte aqui pro, pro, pro Open Interest, na minha opinião, tá? É, que na verdade, né, os contratos começaram a ser fechados aqui, na minha opinião, a gente vai ter muito mais porrada para baixo o Bitcoin, tá? Mas por enquanto, a região de 58 mil dólares é um suporte interessante. Se a gente perder essa região, daí eu ficaria de olho na região de 54 mil dólares, tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para o Bitcoin para vocês em relação à análise técnica aqui e sentimento, tá? É, aqui no Order Book, a gente tem praticamente parelho no Order Book, pessoal. Na verdade, agora aqui até aumentou. Ó. Na verdade, o, o, o suporte aqui para o Bitcoin aumentou bastante. Está tendo mais compra que venda aqui no, no Order Book nesse momento. Tá? Então, interessante. Pessoal, então a questão é essa. Encontrar agora um risco retorno interessante para o Bitcoin. Esse é o ponto mais importante, tá? É, eu gosto de entrar na operação de 3 para 1, tá? E... 2 para 1, pessoal, já um pouco arriscado, com preço esticado assim, entrar em long com long short ratio tão elevado assim é meio complicado, na minha opinião. Beleza? Vamos olhar aqui então sobre a dominância do Bitcoin, que porque comentei para vocês no último vídeo sobre isso, né? A gente está tendo um suporte interessante aqui na dominância, ó, nessa linha, nessa linha que vem lá de trás, ó, que era uma resistência, né? agora está querendo virar um suporte para a dominância, tá, pessoal? Então, nessa região aqui dos 43, 44% mil, uh, por cento aqui. Então, é aquela recado que eu falo sempre, sempre pra vocês, pessoal. Tome cuidado com as altcoins aí, tá? Não se iludam com as altcoins, porque o Bitcoin em qualquer momento pode pagar a luz e acabar com a festa, tá? Então esse, é o, esse é, o, é o principal motivo de você começar a tirar lucro e botar ou em Bitcoin ou dólar para comprar Bit, Bitcoin mais abaixo caso ele corrigir, tá? Então é isso, beleza? Sobre o Bitcoin em geral, pessoal, o que eu recomendo a vocês? Não é pra sair vendendo Bitcoin, tá? Longe disso. É, comprando também aqui agora em operação né, de, de a, a, futuros, por exemplo... Tem que tomar bastante cuidado, tá? O mercado tá bem traiçoeiro aí, essa é a minha opinião. Mas, se você tem Bitcoin na carteira, na minha opinião, é o momento de ficar aqui, pessoal. Estou otimista com Bitcoin para as próximas semanas aí, tá? É, para os próximos meses, na verdade, né? Então, tô até dezembro aí, estou bem otimista com Bitcoin, com certeza. Acho que o Bitcoin pode bater aí a, a, a marca dos, dos 100 mil dólares até, até dezembro, tá? Essa aqui é a minha expectativa, tá bom? Mas estou acompanhando aqui os mercados em geral para ver se isso aqui vai realmente acontecer, tá? Eu não, sou, não vou me iludir aqui. Tem muita gente falando sobre o Plan B. Acho interessante acompanhar o que o Plan B está falando, mas é bom olhar aqui os gráficos ficar aqui, né, realista com o que está acontecendo, tá bom? Então, nesse momento aqui, só comentando complementando para as altcoins, eu aconselho vocês aí, cada vez mais, se, se exporem em Bitcoin ou dólar para poder comprar, acumular o máximo possível de Bitcoin, pessoal, porque as altcoins cada vez aí, quanto mais elas subirem, né, uh, com Bitcoin, com a dominância, querendo reverter essa, essa, essa queda aqui nesse momento, eu acho que é bem arriscado estar tá posicionado, muito posicionado em altcoins, tá bom? Esse é o recado para vocês. Outro sinal interessante, a gente pode acompanhar aqui agora o Ethereum, pessoal, tá? O Ethereum, caso ele romper aqui, ele já fez um rompimento dessa, né, um falso rompimento aqui dessa, do topo anterior, tá? Se o Ethereum fizer esse rompimento aqui do topo anterior, acompanha o Ethereum de perto aí, porque o Ethereum dá geralmente sinal interessante pro Bitcoin, tá? Caso o Ethereum rompa para cima, pessoal, com, com um volume interessante aqui, né, e consiga se manter acima do topo anterior, isso aqui é um sinal muito importante que a gente vai ter, ver coisa boa pro Bitcoin, tá? Então fiquem atentos com o Ethereum, o Ethereum realmente ele é um é uma, um indicador aí né de leading indicator para o Bitcoin, tá? Eles realmente mostra para onde também o Bitcoin pode ir, muitas vezes eu acompanho o gráfico do Ethereum só para saber o que, que o mercado tá vendo em geral, tá? Porque se as pessoas estão otimistas com, com o Ethereum também, elas vão ficar otimistas com, com o Bitcoin, né? O Bitcoin vai acabar subindo de preço também, então é um indicador interessante que eu acompanho ao longo dos meus, uh, dos meus trades aqui também. Tá, e só falando para fechar o vídeo aqui para vocês sobre os, uh, os mercados tradicionais, pessoal, aqui a Nasdaq, tanto a Nasdaq quanto o... Um quanto aqui o, o SP 500 aqui ó fizeram agora romper um topo histórico tá então isso aqui é um sinal interessante bem interessante mesmo, tá, o volume aqui não tá tão interessante na minha opinião, mas uh, para mim aqui a gente pode ver que eles estão rompendo nesse momento, tá, vamos acompanhar aqui agora os próximos dias como é que vai ser, mas esse aqui é um sinal positivo pro Bitcoin também, na minha opinião, isso mostra que a gente pode ter aí né, o Bitcoin seguindo o mesmo caminho, tá bom, o que tá me preocupando um pouquinho é o índice do dólar que teve aqui um pump bem forte também do índice do dólar, tá, esse aqui ó, esse candle aqui me preocupou muito pessoal, engolfou aqui toda essa queda aqui ó, do, do índice do dólar, é no dia de ontem, o índice do dólar já vungou com força aqui nesse momento. Tá? Então, acompanha aí o índice do dólar, porque isso aqui pode dar... A causar um certo problema aqui para os mercados tradicionais e também com o Bitcoin porque tem uma correlação uh, né praticamente inversamente aí né, inversa com, com, o, com o Bitcoin tá e com os mercados tradicionais tá bom então pessoal basicamente o que tem para vocês aqui no vídeo de hoje é isso tá eu tô aqui realmente um pouquinho assim eu não tô aqui agora operando pessoal tô saindo para uma festa daqui a é um pouco de Halloween tá, vou aqui não vou não vou operar aqui hoje ontem também não consegui operar talvez domingo que ok, eu volto aqui a, a operar dependendo como vai estar o dia né para mim e vou atualizando vocês também no grupo Telegram Participem do grupo Telegram eu Vou deixar o link pra vocês aqui abaixo Todos os links importantes aqui na descrição do vídeo tá? Pra vocês não perderem E vou atualizando vocês a medida que eu vou vendo tá? Porque tem vários alertas aqui, pessoal eu Tô aqui em qualquer lugar Apita pra mim que alertas interessantes Eu vou dar o um, um toque pra vocês ali no grupo sem falta, beleza? Então é isso, pessoal Muito cuidado aí, tá? Gerenciem o risco de vocês Sempre trabalhem com stop Bastante cuidado que o mercado tá, mercado tá bem volátil aí E não pode dar mole, beleza? Então é isso Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê aí amanhã ou segunda-feira sem falta aí para um, um próximo vídeo um abraço